É isso aí Finalizando aqui Mais um passageiro eu Peguei no um restaurante ali Assustado com a Violência de São Paulo Mas É, é a vida meu amado Vamos aí firme Peguei um bagzinho ali agora 800 metros pra poder pegar a passageira Bota boa só que é pegue, né, velho? tá bom, é 2km de lá pra onde ela vai, com destino, né? E 20 reais. Tá bom ou tá ruim? Tá chovendo, deu um dinâmicozinho top aí. Só que, para o carro, para o fundo, né? Ir lá, a bota mala ir lá. É isso aí. Fazer rapidinho aqui pro centro mesmo. E depois já sai fora daqui, velho. A zona aqui já é risco, hein? Risco, olha lá. Ó. É a risco, hein? Véi, essa mulher acho que ela tá no bar, será? Santa Efizene, é problema, viu? É uma viagem problema aqui, viu? Mas já peguei e eu vou lá. O valor tá tentador. 5 minutos a gente já chega lá, hein? Tá Região perigosa aqui, galera. Já cracolândia na veia, viu? Olha aí ó, tá conseguindo ver aí não rapaz do céu que preto aí quando eles estão nessa rua aí ó vamos saber já a chuva do caramba tem um cara ali me olhando já o ônibus tá de olho de mim lá olha lá a sua da minha cá, vai pro outro lado tem que saber já é aurora é essa aqui não é a chuva do caramba tem um cara ali me olhando já e é eu perigoso perigoso hein galera o sinal deu sinal Aí ó Tentou quebrar o vidro Viu galera? Tentou quebrar o vidro agora Tentou quebrar o vidro Acabou de dar porrada aí ó Tentativa Não conseguiu quebrar ó. À direita na rua Santa Ó, oh, aqui tá problema Melhor eu tirar o celular daqui, hein Tentou quebrar o vidro agora Deu uma porrada aí Não conseguiu Um foi pro outro lado Viu que eu tava com o celular no painel Viu que eu tava com o celular no painel E aí deu uma porrada O semáforo tinha acabado de ser aberto E a porrada foi forte, hein o coração gelou aqui, mas É isso aí Poderia até já cancelar essa viagem Quase fui assaltado Rapidamente na Rua Vitória, hein? Rua Vitória Rapaz, que porrada do caramba o cara deu aí, velho Ouviram? Tentativa para poder quebrar, pegar o celular e vazar. Região da Cracolândia, região Santa Epigênio Próximo já cruzando a Rio Branco. Viagem dinheiro dessa passageira aí, ó. Viu aí? Cheguei aqui galera! Bota o negócio da mulher lá. Motoristas que trafegam pela Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo, têm se tornado vítimas de roubos e furtos por dependentes químicos, que frequentam a chamada região da Cracolândia. Diversos vídeos que circulam nas redes sociais mostram a ação dos criminosos, que tem como principal alvo os celulares das vítimas. Na última quarta, o motorista teve seu celular roubado por um homem enquanto estava parado no trânsito. Ao descer do carro para ir atrás do objeto, outros homens se aproveitaram do veículo vazio para furtar uma mochila que estava no interior do automóvel. A polícia civil informou que a pessoa que furtou a mochila foi presa horas depois. No mesmo local, sem que tenha sido possível precisar a data, este homem de camisa branca aproveita a janela do motorista aberta para levar o celular do painel do veículo. Usuários do transporte público também são alvos do grupo. Neste registro, um homem de camiseta vermelha tenta puxar o celular do passageiro de um ônibus. Nem mesmo os taxistas escapam, como mostra este vídeo, em que uma pessoa vê a oportunidade e leva o celular da vítima. Na quinta, chamou atenção nas redes sociais, imagens de um confronto entre dependentes químicos e policiais na mesma região. Segundo as autoridades, os agentes de segurança teriam sido atacados com pedras no momento de uma abordagem. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que os policiais atuam diariamente na região para combater todas as modalidades de crimes. Acompanhe esta e outras notícias no Terra. Não, não, não, não.